Uma nutricionista quer estimar o valor calórico médio dos burritos de um restaurante mexicano. Ela obteve uma amostra aleatória de 14 burritos e mediu o valor calórico deles. Os dados amostrais são praticamente simétricos em relação à média de 700 calorias e desvio padrão de 50 calorias. Baseado nesta amostra, qual dos seguintes é um intervalo de confiança de 95% para a média de valor calórico desses burritos? Pause este vídeo e tente achar você mesmo a resposta. Vamos lá, então. Temos aqui uma população de burritos e a sua média populacional, mi E é um valor que a nutricionista não conhece, mas ela tomou uma amostra dessa população, essa amostra de tamanho 14, portanto, n igual a 14, e ela calculou dois parâmetros estatísticos para a amostra, que foi a média de 700 calorias por burrito e desvio padrão amostral de 50 calorias. Nós queremos agora usar estas informações para construir um intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança tem esta aparência a média amostral mais menos o valor crítico t estrela vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do número de elementos da amostra, que neste caso é 14. A razão pela qual estamos usando a estatística t é o fato de não termos a informação sobre o desvio padrão populacional. Se nós conhecêssemos o desvio padrão populacional, nós ousaríamos, usaríamos em vez de usar o desvio padrão amostral, que é indicado por sigma e nós poderíamos usar Z ao invés de T, ou seja, usaríamos a tabela Z da estatística. Mas, enfim, como nós não conhecemos o desvio padrão populacional, usamos a estatística T, a distribuição T. Então, vamos lá. A média amostral é de 700 calorias mais menos... E agora sim, qual vai ser o nosso valor crítico T estrela? Lembrando que queremos um intervalo de confiança de 95%. Agora é hora, então, de consultar a tabela T. Mas, para usar a tabela T, precisamos saber quantos graus de liberdade nós temos aqui e vamos nos lembrar de que o número de graus de liberdade é o número de elementos da amostra menos 1. Se temos uma amostra de 14 burritos, vamos ter 14 menos 1, 13 graus de liberdade abrindo aqui a tabela T, procurando 95% de nível de confiança e 13 graus de liberdade. Temos bem aqui, vamos olhar para esta linha. E agora, se queremos nível de confiança de 95%, nós queremos analisar uma área sob a curva da distribuição normal, abrangendo 95% da região, ou seja, para as caudas, vai sobrar 2,5% para cada uma delas, porque a área inteira sob a curva é 100% estamos olhando para 95%, que é a área pintada, os outros 5% ficam 2,5% para a direita e 2,5% para a esquerda. E 2,5% em decimal é 0,025, e está nesta coluna aqui. Agora vamos achar a intersecção desta coluna com a linha dos 13 graus de liberdade. E achamos, então, t estrela, o nosso valor crítico, 2,160. Voltando então, aqui teremos 2,160 vezes o desvio padrão amostral, que é 50, sobre a raiz quadrada de 14, que é o tamanho da amostra. Observe que todas as alternativas têm 700 ali, ou seja, precisávamos saber direitinho qual é a nossa margem de erro. Vamos usar uma calculadora para chegar a ela. Digitando aqui, 2,160 vezes 50 dividido pela raiz quadrada de 14. E o resultado que ela nos dá, 28,86. Então, esta parte aqui, que é a nossa margem de erro, é 28,86 aproximadamente. Agora, para selecionar a alternativa correta, basta fazer a aproximação adequada e 28,86 é mais próximo de 28,9. Temos, então, a alternativa D como correta para o um intervalo que queríamos construir. Agora, uma coisa que precisamos manter em mente é este é o um intervalo de confiança válido? Ou seja, nós atendemos as condições para que o intervalo de confiança construído por este procedimento seja válido, uma das condições para validar o nosso intervalo de confiança é que a amostra tenha sido coletada aleatoriamente. E, lendo aqui, nós temos a confirmação de que isso foi atendido. Segunda condição, esta distribuição amostral é normal? Se nós tivéssemos 30 ou mais amostras, seria normal, mas temos apenas 14. Mas foi dito a nós que os dados da amostra são simétricos em relação à média. Portanto, podemos considerá-la aproximadamente normal. A última condição é a condição de independência. Nós observamos se o tamanho da amostra é menor que ou igual a 10% do tamanho da população. Nós, na verdade, não temos uma informação certa sobre isso, mas assumindo que nesse restaurante mexicano sejam feitos e vendidos mais de 140 burritos, nós poderíamos, então, considerar que a condição de independência também está satisfeita. Então, assumindo que temos as condições para construir um intervalo de confiança, este da letra D é o que atende. Até o próximo vídeo!